Oi MDzinhos e MDzinhas, tudo bom com vocês? A Camila trazendo mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, eu estou aqui com a Sar. Eita, tudo bom? E, e hoje. Então, gente... <risos> eu, tô e ó, que é verdade, mano. Eu <risos> também. E hoje, gente, estamos eu... aqui no. Esqueci o nome do mapa, né? Eu tô aqui com BL. Ah tá, é mesmo. É, gente, a gente tá aqui no mapa É, a gente tá no mapa, né, Tower of... É Tower of YouTubers, é? Você parece burro? Ei, hey, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! E hey. a gente, a gente tá no Tower of YouTubers E vamos ver se eu acho que me hey. fazem, hey. né? Tower hey. of Ah, Tower of hey. YouTubers BR? Hey. Ah tá, hey. meu Deus Você fala de uma maneira burra Tá Jesus amado. Boa, eita. Peraí, Peraí, meu mãe. Eu já ouvi falar dela. Eu conheço é. ela. Eu já ouvi falar dela ainda. Eu também conheço ela. É cidade YouTube, não. né? Minha ah. fase, meu Deus. Eu não vi ainda. Agora que eu acabei de ver, né, mulher? Hum. Ó, a minha fase aí, cheia de coraçãozinho. Eu vi. Da tua fase. Gente, olha que perfeição, gente. Olha que tudo. Meu e? Deus. Ah, gostei da fase, hein? <risos> gente, acabei de fazer. fase aqui no jogo, mas. Agora enfim. eu vou te esperar aqui, vem. Tá. É, é. Tu conhece ele? Não. Não ativa, não ativa. Um Aliás, não deixa. Não ativa, sendo que você vai ativar, né? Agora é, daqui a pouco, né? Sei lá. Bom. Então tá gente, vamos pra próxima partida Pessoal, começou aqui a partida tá. E vamos então, lá Então, né? cadê tu, MD? Eu tô aqui Ah, tá Na fase 2 Ô MD, eu não conheço esse YouTube. Hum, aqui, eu achei Essa fase azul Tu sabe o nome? aqui? É do... deixa eu ver é do Eric Tom Tuber. Tá, vem. assim, boa. Eita! Eu pensei que eu tinha caído. Conhece? Conheço. Ele grava notícias, sabe? Hum... E é de Roblox? É, notícia de Roblox. Fala o que, a... que tá acontecendo e tal, e tá bom. Tá, tá, espera, um, dê. Espera. Eu caí tudo. Ah, você caiu também? Quê? Me espera, que eu tô lá embaixo Eu não tô no topo, não Eu... Eu acho que eu tô na fase desse menino né? E pro Davi Game né? Eu tô na fase do Davi Ó, tem como passar é por no cima da parede, da Davi ó gay, né? Vem Tô te esperando Fase das cade... Tô no parco das cadeiras, beleza Eu vou te esperar aqui GG, passei. aí Peraí tudo bom Cheguei. Eita, agora que me lembrei que na partida anterior A gente não ativou o tempo, né Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Então tá, né, gente, vamos pra próxima partida Pessoal, começou aqui a partida Vamos lá, estamos na fase do... Eu tô aqui na fase do dono E a Sa mano, ela tá na, na minha fase Mas enfim Pode esperar. Eu tô aqui, minha filha. Poxa, eu não sou tua filha. paz Eita, caí. Pode esperar. Dois mil anos depois. Cheguei. Agora sim. Boa. Né? Eita. Jesus amado. É, agora tô quase do estado de moedas. Vou ficar gente, tanto infelizmente isso. vai ser a última partida, porque se eu gravar mais, o vídeo vai estar tá longo, tá? Tá. Mas é tá. isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clica no gostei, se inscreva no canal e clique no sininho de notificação para você não perder mais nenhum vídeo. E compartilha ele com seus amigos e comente nos comentários se você gostou desse vídeo. E entra no meu grupo do Discord, que o link vai estar na descrição. E entra no meu grupo do Roblox, que o link também vai estar na descrição. Passa lá no canal da SAC, o link vai estar também na descrição. E o canal do Dom, do mapa também, que o link vai estar na descrição também. E se vocês quiserem passar lá no mapa, né, o Tower of Youtubers BR, o link aí vai estar na descrição. Se vocês quiserem me seguir no Roblox, o link vai estar na descrição. E se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, os, link, os links dele vão estar aí na descrição, tá, gente? Mas é isso, e, e obrigado a todos por ter assistido esse vídeo, esse vídeo até o final. E é nóis, falou! Eu já